Assaltantes entraram no terminal de carga do Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, e roubaram um lote milionário de celulares. A reportagem é de Elza Jimenez e Renata Capucci. A ação foi filmada pelo circuito interno de câmeras e mostra a movimentação dos ladrões. Três bandidos, usando uniformes semelhantes ao dos funcionários da transportadora, entraram no terminal de cargas no domingo à noite, eles estavam com bonés para esconder o rosto. Segundo os empregados rendidos, os criminosos estavam armados e fizeram ameaças. Pegaram os celulares, levaram para o caminhão e fugiram. A carga avaliada em 1 um milhão de dólares, cerca de 3 milhões e 400 mil reais, tinha vindo do Espírito Santo. E seria transportada daqui do terminal de cargas num caminhão blindado por causa do alto valor. São celulares que acabaram de ser lançados. O modelo mais caro custa quase 4 mil reais. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte, como os aparelhos têm rastreadores, foi possível localizar a carga roubada que está na favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, perto do aeroporto. O diretor de segurança do sindicato disse que o batalhão da PM da Maré, responsável pelo policiamento na área, foi acionado. Foi informada a polícia, a polícia não tem estrutura, não tem recursos humanos e materiais para tentar recuperar essa carga. O Rio de Janeiro é vergonha nacional quando o assunto é roubo de carga. A Gol confirmou o assalto e diz que está colaborando com as investigações. A Polícia Militar disse que só foi informada do roubo no dia seguinte.